Olá, muito boa tarde. Estamos de volta com mais uma Brico Aula Le Roi Melan. E hoje vamos estar a falar do assunto de como instalar um autoclismo. E para isso, está cá conosco a nossa colega Sandra Feliciano, da loja de Le Roi Melan do Montijo, da secção de conforto. Muito bem-vinda. Olá. Obrigado por ter vindo. Queríamos já começar a fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. O que eu preciso fazer para instalar um autoclismo na minha casa? E quais os primeiros passos que eu tenho que dar? Boa tarde. Portanto, é, é o seguinte: os primeiros passos que nós temos que, que, que dar, uh, antes de tudo, é desligar a, a torneira de segurança. Não havendo uma torneira de segurança, temos que fazer o um corte geral de água. Okay? Depois daí, uh, vamos fazer a descarga do, do, do autoclismo e um, limpar bem todo o autoclismo por dentro, e então, aí sim, vamos retirar o tanque que está sobre a sanita, ok? Uh, depois, uh, um lugar plano, o mais plano possível. Vamos então colocar o tanque, porque, visto que é um tanque de cerâmica, convém estar num sítio onde a gente não vá partir, porque a mínima coisa ele pode partir, ok? É uma questão de segurança, né? Exatamente, é mesmo uma questão de segurança. Uhum. Sim, sim. Depois daí, temos todos os nossos uh, mecanismos. E uh, vamos colocar. Isso mesmo, não. eu queria aproveitar e te perguntar: Sim. é fácil para a pessoa que está em casa montar um autoclismo, Eu sei que tem umas experiências já nisso, pode falar com segurança, mas quem nunca instalou, como é que é? Não, é super fácil. Uh, os nossos próprios mecanismos, até a própria embalagem, vem, vem muito elucidativa ou seja, vem muito bem uh, a explicar, uh, não tem nada que enganar. Precisamos de algumas ferramentas, sim. Uh, o próprio mecanismo também traz uma, uma, uma, uma ferramenta. Neste caso, vamos precisar uh, uma chave de fendas, uma, uma chave de Philips e uma chave inglesa. ok? E eu queria aproveitar e te perguntar, os tanques de cerâmica, eles são todos universais? O tanque de cerâmica é todo universal. O próprio mecanismo é que pode ser regulável em altura... Uh, Há tanques um bocadinho maiores, há tanques um bocadinho mais pequenos. Daí eles têm essa opção. Pode-se regular e até mesmo pode-se cortar o próprio mecanismo para que uh, a aplicação do, do, do próprio botão ou fique internamente ou externamente. Boa. E nós vamos é, nos preocupar com o um tanque de cerâmica. Mas vamos falar só rapidamente sobre o tanque plástico. É, qual a diferença entre um e outro? E nós podemos instalar esses mecanismos dos tanques de cerâmica no tanque plástico? É assim, uh, os tanques de plástico, muitos dos tanques plásticos, por norma, não têm uh, substituição. Ou seja, é um tanque plástico, basicamente, quando avaria, é usar e deitar fora. Porquê? Porque o mecanismo em si é todo acoplado ao, ao próprio, ao próprio uh, autocolismo. Uh, daí, pode haver substituição só a nível de borrachas mas a nível do próprio mecanismo, não, ok? Ok, vamos falar agora então dos mecanismos. Que Exatamente. tipo de saídas de água que nós temos para que o cliente esteja em casa? Normalmente a gente sabe que os clientes vai na seção secção de sanitários e tem essas dúvidas, né? Qual o tipo de caixa que ele tem em casa e qual o tipo de mecanismo que ele vai poder usar? Pronto, quando o cliente nos aborda, temos que ter sempre o cuidado de lhe perguntar se a saída da água é inferior ou lateral, ok? Porque daí haver diferenças nos mecanismos. Temos mecanismos em que a saída é inferior, ou seja, a saída é por baixo. Temos um mecanismo que a saída, ou seja, a entrada neste caso, é lateral. Aí temos mesmo que questionar o cliente, que é para ele quando comprar o equipamento seja o correto. Okay? Isto só mesmo a nível das entradas da água, a nível do próprio mecanismo. Qualquer um deles é adaptável. Temos então o lateral, o inferior e o kit. É? E o kit, exatamente. Ok. E quando as pessoas, nossos clientes vão até a secção, é, o que, que eles falam quando eles querem trocar o autocrismo? Quais são os, os, os principais problemas que façam com que eles precisem trocar isso? É assim, por norma, uh, ou o próprio mecanismo a nível de, de, de, de, de borrachas, Uh, e estas, com o passar do tempo, têm muita tendência a danificar-se. Uh, ou seja, ou a borracha danificou, ou a borracha ganha o calcário. Temos a boia ou, também. Ou, a nível da boia, que é a entrada da água, também pode estar o caso das borrachinhas também se, se danificarem, que é, é natural que, com o passar do tempo, as uhum. águas uh, devido ao calcário e afins e areias, é natural que elas comecem a, a danificar ou até a própria torneira já não estar em condições. Há um, uma série de coisas que, que temos que, que tentar perceber com o cliente o que é que se está a passar na realidade. Ok? Ok. Passamos a teoria, fizemos as perguntas básicas, iniciais, agora vamos à mão à obra. Okay? Vamos à mão à obra. Okay? Vamos lá. Exatamente. Então, vamos ver. Então, Vai instalar vamos. este. Explica para o cliente o que é que tu vais instalar, por favor. Então, é assim. Nós temos aqui este, este tanque, em que ele, a entrada da água é, é lateral. Ou seja, vamos usar então o kit completo, que é este kit que aqui está, a entrada da água e a descarga. Okay. Portanto, e para isso vais precisar de uma chave de fenda. Chave de fendas, exatamente. Só para o cliente saber. E Fim. podemos também usar esta, mas os nossos kits têm uma vantagem. Que trazem sempre esta chave. Ok? Às vezes pode-se dar o caso de se esquecerem e o próprio kit traz esta chave. Ok, e esta chave é própria para isso? Para própria para isto, fixar a, a, Para fixar o tanque à sanita. Exato, exato. Muito ou bom. o tanque ou o, o mecanismo em si da descarga e ou então a entrada da água. Ok? Então agora vamos passar à prática. Vamos lá. Podes-me ajudar, lá, Alexandre? Vamos lá, vamos ajudar. Vamos Vou passar para cá. Vai instalar deste lado? Não. Ou daquele? Daquele. Ok. okay. Já agora, se não tem portas. Sim. Vamos. Vou passar para cá para Dá-me aí a chavinha, por favor, Philips. É esta. Me ajuda aqui. Estás uhum. boa. Os são muito compridos. <risos> ok. Então eu já vou desocupar espaço aqui. Sim. Vou okay. botar isso aqui. Tá? Queres começar a desapertar? Tu deu esse... já uma afrouxadinha tá. antes? Deu, tá. né? Uma afrouxada antes, né? Que a gente combinou. Sim. Tá. Os parafusos é que são muito compridos. Aí está. Está, está com outro. Está meio difícil aqui. Não, está ruim. Aqui já está. Aqui não saiu ainda. Consegue tirar e eu seguro aqui. Não tem problema, se consiga tirar aí, tá bom. E Não mexas? Tá. Conseguiu? tudo deixava, deslavar só por favor Enquanto vamos se retirando aí, vou te fazer sim. uma pergunta, tá bom, sim, do cliente? Sim. Ela pergunta, se o tanque demorar a encher, pode ser problema do sistema ou deve ser mesmo a torneira de segurança? Se ele demorar a encher, provavelmente é a torneira de segurança que poderá estar entupida. Ah, ou okay. então mesmo próprio, hum, a própria válvula. Uhum. Okay. Aí, é despejar o tanque... Te e vamos então retirar. Está, de... está difícil? Está. Estou, está. Está. Pronto, tiramos o tanque. O tanque. Então, neste caso, a entrada da água é lateral. E podemos escolher o lado, né? O cliente vamos pode escolher o, o lado, lado que exatamente. Seja melhor o, próprio, para ele o próprio mecanismo traz mesmo as peças que demos tapar um dos lados, ok? Ok. Isto aqui. Ou seja, esta pecinha é a pecinha... Uma tampa, não é uma tampinha. Uma tampinha, neste caso, vamos colocar aqui deste lado, okay. em que vamos tapar este orifício deste lado, ok? o cliente pode escolher, não é o lado que ele já? Pode escolher conforme uh, onde esteja aplicada a torneira. Okay? Certo. Se estiver de um lado, aplica do, do outro. Se estiver okay. do, do outro, aplica no outro, sim? <risos> Agora, vamos então colocar aqui a, a, a entrada de água, ok? Vou passar para cá um pouquinho. Uhum. Nós estávamos a falar antes sobre o calcário, né? Exatamente. Que que a nossa colega perguntou sobre o calcário. O então. que, que ela deve usar para tirar o calcário que fica normalmente no mecanismo que atrapalha o seu funcionamento? Então é assim, temos um truque uh, que resulta mesmo que é Uh, vinagre ou vinagre branco ou então o vinagre que nós usamos em casa ou seja durante a noite, por exemplo descarregamos uh, o, o tanque e vamos encher com o vinagre deixar atuar durante a noite e depois sobre a manhã uh, fazer a descarga e uh, voltar a encher o tanque fazer pelo menos duas vezes por ano Ok? Ok, perfeito. Respondido. Respondido. Então, vamos lá. Vamos virar um pouquinho para cá. Sim. Poderia pegar ali e depois vamos matar dentro também. Sim, sim, sim, vamos. Isto. Vai apertar aqui. E aqui temos a chavinha Alexandre. Não precisam apertar muito também. Sim. Não apertar muito, só, para só para exemplificar a chavinha branca. Está aí dentro. Aqui. Uhum. E para Obrigada. Pronto. E a função desta chave é para aqui e depois também para fazer o aperto em baixo. Agora temos. A entrada da água já colocada, vamos passar ao mecanismo. No mecanismo temos esta peça, a borracha. A borracha Esta peça é a primeira a ser colocada, ok? Depois, aqui a borrachinha. Onde é que está? É esta. Bom, é que já vem tudo no kit, não é? Vem, vem tudo, inclusive até vem uh, um as fixações mesmo para, para a fixar cenita. o tanque à sanita. ok? Podem as, as antigas já não estar em condições, então podemos colocar umas novas. Vou então. Vamos colocar a primeira borracha. Já, já viram? Isso. Para se poder ver... Já para apertar tudo depois para mostrar para eles aqui as, as etapas. Sim. Portanto, esta é a primeira etapa. Vai vedar bem para que a água não descape. Exatamente. E daí temos novamente a nossa chevinha. Ok? Primeira fase já está? Essa aqui também. Sim, essa vou por aqui. Segunda fase. Já temos aqui o um mecanismo, vamos colocar a outra borracha. E agora? precisar da tua ajuda, Alexandre. Sim. Mesmo assim, exatamente. Depois de, de, de colocarmos, viramos para mostrar. Porque senão eu não consigo colocar. Ok, é sem problema. Ok. Então, este é colocado aqui. E é só rodar. Nossa coisa, Não tem mão. Tá, tá. Roda. Tens que o deixar vir. E já está. Já está. Vamos montar aqui para o cliente então. Instaladinho. Está é assim, instalado. Ok. Segura. Uhum. Obrigada. Agora, onde é que está? está o que precisas? Fiz isto. E a última fase. E interessante, temos duas opções. Se queremos que o botão fique à superfície, ou seja, Assim podemos colocar. Segunda opção: retiramos esta pecinha que é anulada e fica interiormente aqui. É só fazermos o aperto para que ele não se mova. Sim? Vai ficar assim. Perfeito. Ok? Este é o mecanismo de guia. Problema, aí, é, este? Vai fechar, uhum. é só carregarmos aqui nesta patilhazinha. Colocar. E é onde ouvir o clique. Depois de ouvir o clique, já está colocado. Pronto. Bom, devidamente instalado, a funcionar. Exatamente. E agora o próximo passo? O próximo passo é... Colocar... lá para ti? Ah, ah. Ela, deixa eu passar para cá. Esse está é bem selado embaixo. Não, temos que pôr os parafusos. Certo. Segura. Uhum. Mas aqui a borracha está ok, né? Uhum. Essa borracha é ok. Estava cá antes. Deixa eu ver se ela ficou. ficou. Não o precisa que vai fixar fazer? 100%, só vamos botar ali para o cliente ver uhum. como é que funciona. Okay. Que, ele pode, que ele vai fixar ela aqui agora na parede. Exatamente. Já está aqui com uma colinha. Uhum. Pronto. Pronto, devolvemos a, o nosso autoclismo. A nossa A nossa sanita completa. Né? <risos> exatamente, exatamente. E agora vamos ligar na água depois. O cliente vai ligar na água. Vai ligar a água. Vai fazer uma descarga. Tem a opção de uma descarga eh, e meia ou descarga completa. Se ao verificar que eh, na sanita está a correr água, é porque alguma coisa ou alguma das borrachinhas... Não está, uh, ou ficou mais torta, tem sempre, tem que ter sempre atenção a isso. Se ver que ele não está a deitar água, o mecanismo está bem colocado. A partir daí, é usar. Vamos passar para essa para mostrar para o cliente, então? Vamos? Então, vamos. esse tanque, ele é diferente daquele, por quê? Porque ele tem uma saída inferior, inferior. de água. E aquela lá é uma, saída, uma entrada de água, aliás, lateral. Exatamente. Né? Então, vamos lá. Então, neste caso... Vamos mostrar a diferença? Uhum. Aqui. Neste caso, este tanque tem aqui uma, uma coisa diferente, ou seja, um mecanismo diferente. Isto é um mecanismo com um... Agora falta-me um nome. Ajuda-me, ajuda-me... o tubo ladrão, ok? Isto significa o quê? Se, por acaso, a entrada de água, por exemplo, a torneira estiver avariada e o, o tanque uh, estiver constantemente a encher o que vai acontecer é que este tubo ladrão, a água, vai entrar aqui e vai sair diretamente na, na, na sanita. Isso ou é um seja, benefício, né? Isso é muito é bom. É um benefício e, pronto, uma segurança também. O que, que ele evita? Qual é a função dele principal? A função dele principal é, é que a, a, ou seja, a água não transborde do, do, do tanque, okay? Oh, ok? Entra diretamente na, na sanita, okay? Certo. Temos aqui uma pergunta, tá okay. bom? A cliente Ana Vieira pergunta que, e como é que ela pode fazer para evitar que o depósito deixe a pingar, que fique sempre a pingar gota a gota às vezes, ou fica go umas gotas lentas e tal. Acho que isso pode ser algum problema de instalação ou não? Pode ser um problema de instalação, uh, é assim, se for através da entrada da, da água, uh, lá está, pode ter a ver com as baixas ou então o próprio, o próprio mecanismo estar entupido. Se for através do, do próprio mecanismo da de descarga, provavelmente é alguma das borrachinhas... Já está com desgaste. ...que já estão desgastadas, exatamente. Uhum. As borrachas existem à venda, basta uh, uh, levarmos a borracha velha e em qualquer loja nossa uhum. pode adquirir essas borrachinhas. Okay. Se o caso de não haver, temos o mecanismo. Ok, então se for, por exemplo, uma, uma, uma, um autoclismo novo que instalou agora há pouco, pode ser algum problema na instalação. Pode ser importante. E se for, for um antigo, que ela já tem algum já tempo, é alguma peça que está variada Exatamente. Deve ser isso. Neste caso, por norma, é sempre uh, as borrachas que vão se desgastando. O okay. que acontece com água, calcários e areia? Pronto. Okay? Certo. Pronto. Então, aqui neste mecanismo, temos a entrada da água inferior. Ou seja, podemos colocá-la do lado esquerdo ou do lado direito, conforme onde esteja aplicada a torneira de segurança. Então, neste o mecanismo, a entrada é por baixo. E vamos... Vamos mostrar agora essa parte de baixo, porque Exato. anterior nós mostramos a parte de dentro, né? Vendo. Então é bom o cliente ver aqui, vou tirar isso aqui da frente, okay. só para ver melhor. Isso, tá? Uma cliente está perguntando aqui, posso fazer? Sim, sim. É que ela não percebeu muito bem, depois vamos passar para aquela novamente, só para mostrar de novo. Okay. Qual, como é que funciona a entrada da água ali, dos dois lados? Tá bom? Como é que a cliente expõe? como é que entra a água naquela lateral? Portanto, naquela lateral o sistema é exatamente o mesmo. Certo. ok? Aí temos que ver sempre de que lado é que temos a torneira. Se a torneira está aplicada naquele lado, só temos que mudar o, o, o sistema para o lado, neste caso, o lado direito. Uhum. Okay? Se tivermos a torneira do lado esquerdo, é exatamente a mesma coisa, é mudarmos a torneira para o lado uh, esquerdo. Exatamente, okay. é sempre, tem que ser sempre conforme onde esteja a torneira de segurança, está bem? Certo, ok. Então é aqui, temos a entrada de água inferior e agora vamos colocar também o mecanismo. Você ajuda no chão. Vamos lá. Esta. Okay. É praticamente muito parecida com aquela. Exatamente. é Só muito. Só a entrada da água que muda. Só a entrada da água é que vai mudar. Pronto, mas isso é interessante que a gente fale, porque o cliente pode ter as duas em casa. Exatamente. Agora ele vai saber como eu... funciona para instalar. E... e sempre a, a opção de tal pecinha que nós colocamos, seja ela do lado direito, seja ela do lado esquerdo, para taparmos então ali a, okay. a, a entrada, ok? E aqui neste sistema é exatamente a mesma, o mesmo. Trazem sempre as pecinhas para que possamos tapar ou à esquerda ou à direita consoante a entrada da, da, da, da água, ok? Ok. Portanto, basicamente, a colocação dos mecanismos é, é sempre a mesma. E. Já E. Agora viramos depois para ver. E assim fica o nosso mecanismo, ok? Ok. O botão é exatamente a mesma coisa. Vamos aqui. Podes só amparar, por favor, Alexandre, o carro. está colocado uhum. e é assim, sempre pode este ver. com o botão interior. Pronto, perfeito, cinco gente pode ver bem como é que está instalado, Exatamente. como é que vai ficar em casa. Exatamente. Pronto. Outra coisa, Alexandre. Uh... As bichas, por norma, utilizadas uh, neste mecanismo, por exemplo, são uh, bichas de 3 oitavos. Okay? Depois, conforme a torneira colateja em casa, pode ser de meia 3 oitavos, pode ser de 3 oitavos, 3 oitavos, mas por norma é tudo de 3 oitavos. A nível do comprimento, aí depois é uma questão de ver que comprimento é que vai ser necessário. Existem vários comprimentos. Temos este de 30 e temos esse de 50. Ok. Nosso tempo está quase a acabar, Sandra, mas okay. antes eu gostaria que falasse sobre essas duchas higiênicas que a gente pode adaptar ali às sanitas. Exatamente. Vamos lá? Ok, vamos lá. Então é assim. Uh, na nossa casa, se queremos abdicar, por exemplo, do, do bidé, mas queremos ficar com um sistema para uh, fazer uh, kit de higiene, por exemplo, temos a opção da torneira dupla, a torneira dupla que vai ligar ao otopismo uhum. e vai ligar aqui ao kit de higiene, ela tem duas saídas e se a gente não quisermos usar uma ou outra temos sempre a, a, a hipótese de fechar ao um lado ou outro e ficamos com, com duas, duas situações Sim. Ou para o mecanismo ou para o kit higiene. Isso é uma boa alternativa também para quem não tem, por exemplo, bidê. O bidê, é, exatamente. Na sua casa exatamente. de banho, que é a ducha higiênica, e que pode instalar, podemos instalar diretamente ali no autoacuíismo. No autoacuíismo. Na Muito torneira bem. que serve para o autoclismo. Exatamente. Perfeito. Okay. Okay. ok. Olha, então temos esses dois modelos. Também temos mais modelos na secção de casas de banho. Uhum. Uh, sanitários, né? Aqui na Leroy Merlin. Também temos esses materiais todos aqui. Exato. Na secção de canalização, que é toda a tua secção. Não é? E Pronto. É. Acho que finalizamos, okay, quero agradecer muito, eu é que agradeço por este <risos> bocadinho, espero que tenham gostado e qualquer dúvida também podem contactar o nosso site e as nossas lojas. Ok, muito okay. obrigado Sandra, eu acho que foi Obrigada. muito interessante porque é, muitas dúvidas que nós como vendedores sabemos que os clientes chegam com essas dúvidas todas muitas. e não sabe qual tanque tem em casa, qual, qual o mecanismo que deve usar, eu acho que foi, isso foi muito rico para poder ensinar e nós todos aprendemos juntos, não é? Espero ter sido bem clara. Acredito e, que sim. E até uma próxima. <risos> obrigado. <risos> obrigado. então a todos de casa também ah, por terem assistido e convidamos a assistir os próximos ainda que vamos ter hoje no final do dia finalizando hoje a nossa semana da bricolagem né ah, esse evento relacional e quero agradecer a todos mais uma vez acompanhando as nossas redes sociais ok muito obrigado então e até a próxima.